Olá, Ksenia Efimova. Eu estou falando com você aqui do Brasil. Você tá onde aí nesse lugar do mundo aí que você vive aí? Você não entende português? Eu também não entendo o russo. A gente poderia usar um tradutor. Ksenia Efimova, fala comigo. I am Alexander ok? Kisses